que Baidói aconteceu anteriormente, não é? Se calhar não vai ter o impacto que tivemos, mas que naturalmente teremos que ser inventivos o suficiente para chegar lá.